bande Guru Padadhandam Bhakta Sri Chaitanya Prabhu bande Nita Ananda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanda Vande Radhika Carano Dayam Gopi Yano Samayuktam Binda Vanam Manovaram Vãn chá kalpata ruvasca ke vásindri bevacha Patitãnãng pavanebha-vishná-vebhyo-namo-nama Mookam karopi-vácha-lãng-pangum-lãng-hayte-gidim kipá tama han bandi vai piyávai Shna bhakti pade devi sattva tui namu namaha Deving sarasvathing vesam tato jayomadhi Shankirtane kishma kathopodeshi Gauri apatrasha prakasanecha Sadhanurakta guru bhakti yukta Bhakti promodaksh jagod barunho. De yam sada parihapan hum. padam siva virinchenutam saranyam. Be tha ti hum ponotaba lavabad diputam. charuna Yat manichataya. Bispuri puriji, toki mabigo, bhavudu shwa darshi, purunan kada kipham Sri Krishna Caitanya Brahuneta Ananda, siyat Caitaga daa dharasiva Sri Krishna Caitanya Brahuneta Ananda. Shri Adyaita Gadha Dharo Sivasadhi Gaura Vinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram Ram Ram Ram Hare Ajah nulam bita hujo kanuka Shankirtanai kamala hirtakshu. Visham baru, vijabaru, jogadhar, Bande jagat priyakaru. Karuna pataru. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Ram Hare Hare Nama Migangi Tabapa Dupankajam Sura Suroi Rabandito De Parupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bava sadanaranam Sada Ajata Kalapam Gauri Nirantara Vibushi Tobam bhagam Narayano Gomada Shanatham Vagi Sajusha Vadane Lakshmi Rijas Sacha Vakshashi Jasas Mahamaji Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu aso Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Ramu Matpun gatha savano Vidhani tatha tatha pasyati suksham chakshu saiva chakshu saiva anjana samprajuktam Gaudiya Gostipati Gaudiya Gostipati Sri Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagat disse Que os devotos da Gaudiya Devotees, que os verdadeiros devotos da Gaudiya Mata, transcendental, não se perdem na corrente das concepções equivocadas do mundo material. Eles são diferentes, eles são especiais. Gaudiya Gostipati, Sri Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Goswami Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru disse, que os devotos puros eles não vão se deixar arrastar pela corrente das, das, das falsas verdades do, do materialismo, da cultura atual. Eles são diferentes. Eles não aceitam fazer compromissos, nenhuma concessão aos falsos Vaishnavas, aos sarrajias, aos mayavades nunca. Eles têm uma algo especial e qual é essa especialidade deles? Os devotos da Gaudiya transcendental. Eles têm algo especial na sua adoração em relação ao Siddhanta, ao Siddhanta-vichara as conclusões da filosofia, especialmente também em relação ao Seva, ou seja, as conclusões filosóficas, a maneira como eles falam é diferente e a maneira como eles servem também é diferente. já explicou que Seva e Siddhanta são a mesma coisa, porque Siddhanta significa que eu, que eu consigo ser guiado pelo som transcendental do conhecimento eterno e que eu serei guiado por, essa, por esse conhecimento eterno. Quando ele está na forma verbal ou na forma escrita, aquilo que os Vaishnavas falam, aquilo que os Vaishnavas escrevem, eles falam da própria realização. então os Vaishnavas falam da própria realização, eles não soltam concepções é, vazias, eles não dão coisas, eles não falam coisas que eles não realizaram. Eles não falam coisas que eles não realizaram. Eles só falam por aquilo que eles, fiz, eles realizaram, que eles já fizeram. E é por isso que eles pronunciam. Então, o Seva que se manifesta na forma verbal e escrita, quando ele é aplicado na vida de um Vaishnava, ele se torna Seva. Através dos Vaishnavas, nós vemos este, este sedanta aplicado na forma de Seva. E quando o Seva está na forma do Shabda Brahman, quando um Vaishnava puro fala, é sempre Shabda Brahman. Dessa maneira, nós temos sempre que nos lembrar que nós da Gaudíamata, especialmente aqueles que se sentem orgulhosos de ser da Galiléia-mata. Para essas pessoas, eu não vou falar sobre eles hoje. Nós sabemos que no dia a dia, as pessoas são capazes de descartar toda a misericórdia que eles recebem na sociedade dos devotos muita gente descarta tudo isso deixa tudo isso para trás infelizmente ah, então ontem nós estávamos falando de Acharan do que fazer do que não fazer de como se comportar e nós eu disse ontem Shambhava, numa das aulas que ele está dando em Bengali ou Hindi aquilo que eu faço, eu digo aquilo que eu não estou fazendo, eu não posso ensinar, e é algo que vocês escolhem fazer ou não fazer, seguir ou não seguir, mas o Harikata não pode ser uma filosofia falsa, ele é uma, uma vibração transcendental, você deve acreditar, Nisso, que quando o Vaishnava dá o Harikata, ou que aquilo que está escrito nos manuscritos, Shabda Brahma, no conhecimento eterno, são a mesma coisa. Você nunca vai conseguir achar defeitos reais no caráter de um Vaishnava puro? Mesmo que as pessoas achem que esses defeitos estão lá. Como, porém, podemos entender quem é mais elevado, quem é menos elevado, quem é mais importante, quem é menos importante? É menos importante. A importância de um ser humano depende de quanto, como eles se estabelecem na sociedade, de quanto dinheiro, de quanta posição, como ele é visto pelas pessoas. Então, de acordo com, essa, com esse cálculo, nós vamos tentar entender um ser humano, não é? Mas esse não é o caso dos Vaishnavas. Se você vai considerar a vida espiritual, então, neste caso, não depende de dinheiro de posição, e sim do nível de consciência que determinado indivíduo tem. De acordo com esse grau de consciência, o Vaishnava vai poder dizer se você é mais elevado ou menos elevado. Então, no mundo material, as pessoas podem criticar. Se, por exemplo, o que, que diriam os materialistas se um adolescente como uh, Sukadeva Goswami uh, vai receber honras de grandes sábios? As pessoas vão dizer, ele é um menino de 16 anos, mas tudo depende do seu grau de consciência, não da forma exterior. O Sr. Krishna vai dizer a udra eu disse muitas vezes, se a alma não está encoberta pela ilusão, nós temos que entender que a alma é pura em si. Então, a alma... Ela, tem, ela é feita nas mesmas qualidades do Senhor Supremo, em si, né, no seu estado puro. Mas quando ela está encoberta, ela não consegue perceber estas é, características. Então, quando ela está encoberta por Maya, sob a influência de Maya, né, segundo Krishna, estas almas, se essas divatmas que estão condicionadas, que estão amarradas à matéria, se elas ouvem o Harikata do Senhor e o Kirtana, diz Krishna, se elas continuam escutando o Harikata continuamente, sem parar, Harikata e Kirtana, então tal pessoa consegue automaticamente limpar a sua cobertura material, se livrar disso. A alma vai ficar, a alcançar a sua pureza e de acordo com o grau do seu Shravan, ou seja, de como a pessoa se lembra de Krishna e de quem ela escutou, mais importante de tudo, de quem ela escutou sobre Krishna. Quando nós dizemos se lembra de Krishna, também significa se lembrar do Harikata todos esses tópicos absolutos, se alguém puder sempre escutar, quanto ela limpa, de acordo com o a grau do shravana, da capacidade de ter fé, de ouvir, de se me lembrar. Então, existe uma espécie de cajal que se põe na, nos olhos, que deixa a gente capaz de ver mais e a criança colocava isso nos, nos olhos das crianças. Elas fazem uma pasta preta e colocavam na pálpebra das crianças. Esse era o sistema na nossa sociedade. Se você coloca essa, essa pasta preta na, na, na pálpebra de, das crianças, elas desenvolvem uma capacidade de enxergar mais nitidamente, uma vez eu vi uma senhora de 80 anos, uma, uma senhora, uma, uma avó, uma bisavó, e ela pegava o fio e colocava dentro da agulha sem óculos, mas você não consegue fazer, porque o seu poder da sua visão não está tão é, poderoso como o daquela senhora. Então Krishna diz, como quando você passa esse, essa, essa pasta preta na sua pálpebra e você aumenta a sua capacidade de enxergar. Da mesma maneira, quanto mais você ouve o Harikata, mais você uh, consegue alcançar visão, hum, a sua capacidade de de enxergar, vai ficando mais sutil. Não é que você vai ver os homens, as mulheres, as, os excrementos, as coisas materiais. Não. A sua capacidade de enxergar vai até um ponto que você começa a ver a sua Istadeva, o seu Deus adorado, em todos os lugares, como quando Mahaprabhu explicou isso para Raya Ele disse, você diz algo especial, Prabhu, eu vejo algo especial em você, disse Krishna, a eu vejo Radegovinda. Numa forma única dentro de você. Porque você fala de maneira apropriada. Você é um Mahabhagavata. Você é um grande devoto. E quando você fala, as pessoas veem o Senhor Supremo. Não tente esconder quem você era, Era Mananda. E quando. E quando Ray Mananda pega ele pelo braço e diz, eu prendo você porque você é esse, é esse Govinda. Mas Mahaprabhu brinca com ele, ele trapaceia ele primeiro. Ele fala, mas era Mananda responde, mas esse Bhagavan que você está vendo é você. E Mahaprabhu confessa para ele, sim, eu sou o Senhor Supremo. Então, o devoto puro não está olhando a sua parte material, ele está sempre vendo o Senhor Supremo em todos os lugares. Em todos os lugares ele vê o Senhor Supremo. Essa é a visão perfeita. Então, enxergar o Senhor de maneira assim, sutil, não é tão fácil. A partir de hoje eu posso ver o Senhor, você tem que fazer bhajana. Você tem que cantar os santos nomes. Porque Mahaprabhu fala para Ray Ramananda. Ramananda. O Shabdavastu. Ah, Vasto significa existência. O Shabda é o verbo, lá, é o conhecimento. Então, o está dizendo... Orai, Orai, Orai, Orai, Aramananda. O nosso objetivo, Krishna prema... A gente não consegue alcançar sem sadhana. Então, chegar à existência eterna, ao, ao lugar vasto, também significa local, espaço. Então, se eu, se eu quero chegar no meu objetivo... Eu preciso fazer um bhajana e um sadhana perfeito, senão eu não consigo alcançar. Krishna Prema, o Senhor Supremo, Bhagavan Shri Krishna. Então, Mahaprabhu fala com o Raya Rama Saiyó, oh Raya. O objetivo do bhajana não pode ser alcançado sem um bhajana perfeito. Então, me diga qual é o processo do bhajana, como a gente faz isso? Eu quero ouvir. Mahaprabhu fala para o Raya Ramasai, Raya Ramananda. Então, sem um bhajana bem feito, nós não conseguimos alcançar a realidade eterna, Shabdhavastu, a prakrita vasto. Então, o Mahabhagavata, quando ele olha para dentro de si mesmo, ele vê Krishna. Quando ele olha para fora, ele vê Krishna em todos os lugares. Ele pode enxergar a Sua Deidade adorada em todos os lugares. Ele estava, eu estava discutindo um verso aproximadamente oito ou nove meses Tchã atrás, diz Chambaba, um verso do Bhagavatam, um devoto de, de Himachal, de Himachal. Estava acontecendo um Harikata aqui. Um devoto me perguntou, está escrito, eu ouvi em Haridwar também. Eu dei um Harikata de resposta de Shambhava para essa pessoa que fez essa pergunta. E quando ele foi de Vrindavan para Haridwar, Lá, eu discuti esse verso, quando eu fui de Shambhava para Haridwar. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicava que o Kaivala absoluto, ou seja, o objetivo absoluto, é o prema. Você nunca ouviu isso? O é nada o prema então, quando você finalmente se identifica com Krishna, quando você se abraça aos pés de lótus de Krishna, você não vai deixá-lo nunca mais. Essa é a auspiciosidade máxima. Ninguém nunca disse isso. Existem, existe um oceano de... De, de, de manuscritos. Você não consegue lê-los todos. É impossível. A vida é curta demais para ler todos os Vedas, todos os manuscritos. O que você pode fazer? A vida é muito curta. Você quer fazer isso? A vida já se foi. Você quer fazer aquilo? O tempo já passou. É por isso que você pode encontrar no Shastra. Anuntabháram Kila Sabda Shastra. Um oceano infinito. Sabda Shastra. Se você quer nadar através desse oceano, você não consegue sozinho. É dificílimo. Então você deve depender da misericórdia. Mesmo. Você tem que depender da misericórdia dos santos. Porque Rupa e Sanatana, Diva Goswami, Thakur, o que eles fizeram? Eles peneiraram o oceano do Conhecimento Eterno. Ah, eles bateram como quem bate o, o leite para fazer creme. Eles vão nos dar, essa essência, essa nata, esse creme. Bhakti Nanda Thakur, ele vai, inclusive, é, peneirar, é, é, refinar, extrair a essência dos manuscritos escritos pelos Goswamis. Mesmo em em, em, em sânscrito, e você não pode alcançar o sânscrito, não é, você não pode ler sânscrito, mas a não é uma língua, eu não sou um linguista, por exemplo, diz Shambhava. O que, que você vai esperar de mim? Palavras perfeitas, frases bem construídas? Não. O que, que você deve esperar de mim? O sentimento, a emoção que eu recebi do meu Guru Maharaj. O sentimento é o Harikata, não é a língua. Claro, a língua é necessária, mas somente a linguagem não é Harikata. Através da linguagem, alguém não pode falar o Harikata. O Harikata é falado pelo coração. A linguagem pode ser Harikata se o sentimento do Harikata estiver dentro. Dela. Se o coração estiver usando essa linguagem. Então, vamos imaginar um sábio que não vai falar com ninguém. Porque todo mundo é materialista, ele não quer falar com ninguém. Mas o comportamento dele pronuncia Harikata. Nós vimos isso, hoje em dia é impossível. Nós já vimos grandes sannyasis muito poderosos, em grandes assembleias de Shambhava. Ele viu que quando eles estavam sentidos, sentados na assembleia, eles eram como estrelas que emitiam brilho, como Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshaksida Goswami Maharaj, Bhakti Deitamada Goswami Maharaj. Não parecia que eles fossem seres humanos eles tinham um brilho que parecia vindo do, do deus do sol, eles pareciam o próprio sol se eles davam harikata e não davam harikata não era um problema, a presença deles ali impressionava as pessoas o poder do comportamento perfeito era tão influente tão poderoso que aquilo poderia inocular algo especial no coração das pessoas o comportamento ele inocula bhava êxtase no coração das pessoas Sim. se hoje em dia um desses sábios que tem comportamento perfeito aparecesse nas assembleias que são feitas hoje em dia, as pessoas vão ficar com medo dele Rupa Sanatana Diva Goswami eles não falavam Harikata você ouviu falar deles dentro do harikata? Você já leu alguém falando do harikata? de Irupa Goswami, de Goswami? Não, o comportamento deles era o harikata. As escrituras que eles escreveram eram o harikata. mas eles não davam palestras. Eles se sentavam diante de devotos puros, dos associados de Goranga, Raghunathabhata. Aragonatabhata, já explicamos, ele é o filho de Tapana de e Varanasi. E os Goswami nunca queriam ir para Varanasi. Mas Krishna deu a instrução: vocês têm que ir para Varanasi. Mahaprabhu disse: vocês podem encontrar comigo lá. Mesmo antes que Mahaprabhu tenha tomado, tinha, tivesse tomado sannyasi, ele vai até a bengala uh, oriental, com o pretexto de ensinar gramática, mas ele nunca foi ensinar gramática. Mahaprabhu se foi. Ao, a, ele foi até a bengala oriental, que hoje é o Bangladesh. E milhares de, de alunos vieram para aprender dele. Mas isso era um pretexto. Mahaprabhu queria pregar os santos nomes. Sada, sadhana, tattva. Mesmo aqueles que estão numa posição elevada, mas muitos, não, mesmo assim, não têm ah, uma ideia elevada desse sadhana puríssimo da verdade sobre. A, a prática espiritual mais perfeita. As pessoas têm alguma ideia, mas não ideias claras, mesmo pessoas que são consideradas grandes santos. Então, quando o Mahaprabhu pessoalmente foi, ele explicou sobre o Sada, Sadana Natata, em Udupi, no sul da Índia, ah, em Varanasi. Na Bengala Oriental, em qualquer lugar que ele tenha ido, ele explicou sobre como adorar Krishna, como alcançar a perfeição. Então, o Senhor Supremo foi até a Bengala Oriental, que hoje é Bangladesh. E naquela época, Tapana Mishra estava confuso sobre o sadhana. Então, finalmente, um dia, ele observa em sonho Aproxime-se de Nimai. Então, em Pandit sonho ele vê, Mahaprabhu. Se alguém visse Mahaprabhu, as pessoas podiam desmaiar, não é? O Senhor Supremo tem um poder que emana dele, um poder infinito. Então, Tapanamishra se aproxima de Chaitanya Mahaprabhu e Mahaprabhu fala com ele. Você pode fazer o Nam Sankirtana. Você tem que cantar os santos nomes de Krishna, esse é o bhajana perfeito através do nama sankirtana você pode alcançar tudo, você pode encontrar Deus. Você tem que fazer isso perfeitamente. Então veja um objeto sutil, coisas que são. De... O que que significa um objeto sutil? Aquilo que nós não conseguimos enxergar com os olhos materiais, algo que seja sutil, que não tenha uma Algo que você um vai usar, um binóculo, um telescópio? Não. É algo que existe na matéria Sim. sutil. Sim, com um, um microscópio que você vai ver germes, bactérias. Hum. Ok. Mas nós não estamos falando disso. As pessoas... Estão sempre agressivas, elas estão sempre querendo brigar. Eu posso ver tudo. O que, que você pode ver? Você pode ver bactérias e vírus no ar? Não. Você não enxerga nem os vírus que te atacam. Você quer ver o Senhor Supremo com seus olhos materiais, com os quais você consegue enxergar o corpo feminino ou o corpo masculino? você quer ver Krishna com os olhos que você enxerga os excrementos? Você precisa de um terceiro olho. Que se abra esse terceiro olho. Esse terceiro olho está lá, mas ele está cego. Ele está fechado. O terceiro olho já está lá, mas você não consegue abri-lo por conta das suas fraquezas materiais. O Abra seu terceiro olho para enxergar a realidade Se você abandonar o seu humor de eh, ansiedade chancha, Você vai parar de desfrutar de desse mundo material Como um cachorro Abra o olho da sua mente, o olho da sua consciência Através do bhajana você abre o seu terceiro olho o olho devocional, o olho que quer enxergar Deus, esse é o conhecimento. Você não abre ele de uma maneira material, obviamente. Você abre ele através do canto dos santos nomes esclarece é Shambhava. Eu vou discutir alguma coisa de tarde durante o Harikatha. Ontem eu discuti algumas coisas, mas eu ainda não estou satisfeito. O verso de ontem. Tudo é matéria e nós somos obrigados a, a lidar com ela. Mas como nós podemos alcançar o nível mais elevado, o estágio final? Sriano, do Promeyá, Jangyá, Jangyá, Jangyá, Jangyá, Jangyá. Eu disse isso. Isso eu posso explicar porque se eu falar muito, se eu falar muito, você não pode se se eu der um exemplo, se eu mostrar para você um exemplo que comprova o Tattva, você consegue realizar mais facilmente do que se eu repetir simplesmente a filosofia. Então, este é um Bhagavad Gita também, não Esta aula. Então, você está sendo... Os Vaishnavas pedem que você abra o olhar da sua consciência, o chamado terceiro olho para você enxergar a verdade transcendental com a sua devoção. Você é um tolo. Você está ouvindo Harikata? Que tipo de pergunta? Tente se ajudar. Tente se ajudar. Você não está se ajudando? Você Todas as suas perguntas podem ser respondidas se você tenta se ajudar no, no sentido verdadeiro. Mesmo em inglês existe esse, esse verso, esse ditado, Deus ajuda aqueles que se ajudam. Eu ouvi isso desde a minha infância. Aqueles que não estão prontos para se ajudar, como é que eles vão ser ajudados? Então fique esperando, espere vidas infinitas. Ok, como você quiser, o que fazer? Você tem que conseguir se ajudar, você tem que... Ser justo com você mesmo, com a sua própria alma, primeiro, e depois você vai poder dar harikatai e pregar. Tem de se justificar. Isso é algo que tá. Todo mundo no mundo deve ouvir esse ponto. Eles vão sentir timidez. Mas mas eu preciso dizer a verdade para vocês, as pessoas me acham rigoroso, mas entenda, você precisa se é, educar primeiro, se purificar primeiro, não tente atrapalhar as pessoas, pregar antes de estar pronto. O Senhor jamais vai perdoar isso. O Senhor perdoa homens fracas, pessoas que estão caídas, ok. Mas o Senhor Supremo não desculpa um trapaceiro. Aqueles que querem usar o conhecimento para o próprio benefício não são desculpados por Krishna. Se alguém é kapat, o Senhor Supremo não tolera, tolera. O Senhor não tolera pessoas que têm falso ego, pessoas que são trapaceiras. Pessoas arrogantes, Maharaj quer dizer, com falso ego. Pessoas que acham que são a fonte das coisas. O Bhagava também está diante de mim. Eu estou dizendo para explicar para vocês, mas eu não estou triste. Se eu fosse sentir dor, eu não poderia dar harikata. Qualquer tipo de tratamento feito por alguém na minha vida, tudo o que me fizeram, qualquer coisa que me, tenham me maltratado, eu sempre tomei de maneira positiva. Eles arranjaram a situação de tal maneira que eu tive que sair do templo. Eles são capazes, às vezes, de contratar bandidos para expulsar alguém do templo. Mas eu continuo fazendo o meu bhajana. Porque eu digo a verdade dessa maneira, as pessoas falam, saia. Eu falo, ok. Naquele momento a gente pode se sentir até triste. Eu me senti pesado quando as pessoas me disseram, saia do tempo, porque você diz coisas que as pessoas não querem ouvir. Mas agora eu estou equilibrado e eu sei que isso tudo foi para o meu bem. Se eles não fizessem dessa maneira, eu não ia me sentir totalmente desapegado. Não poderia guiar, me guiar dentro do Oceano do Serviço. Eles não me autorizavam a compilar livros. Eles sabem que se eu for falar lá, se eu for publicar meus livros lá, as pessoas, eu vou ficar famoso, né? As pessoas vão querer me ouvir. O Maharaj está falando para pratista nesse sentido de que ele vai atrair, ele atrairia as pessoas nesses templos. Então eles não deixam eu ir lá. Então eu me tornei o quê? Quando eles me expulsaram dos templos começaram a dizer, não, você não pode falar assim, você não pode falar assim. Ah, eu me senti sem ajuda, sozinho, isolado. E finalmente eu me senti um mendigo isolado. <coughs> Então, Maharaj está dizendo que e, e os Vaishnavas que ele conheceu, antes que, que eles abandonassem o corpo, eles abençoaram ele, disseram, você um dia vai pregar e vai, fazer, vai falar e as pessoas, você vai dizer a verdade e as pessoas vão, vão te ouvir. E isso aconteceu 20 anos depois e eu descobri que os Vaishnavas tinham razão. E agora, graças à bênção desses Vaishnavas, eu posso fazer Vani Seva. Eu estou servindo o conhecimento que eu escutei, assim como eu escutei, sem filtrar nada, porque o humor do meu Guru, o sentimento do meu Guru também era vaniseva. Eu não tinha nada, eu comia batata e o dia inteiro eu escrevia e fazia Seva. Então, qual era o humor do meu Guru Maharaj? Foi transmitido para mim. Caso contrário, não teria sido possível escrever quase 80 livros. Eu escrevi 75 livros de Eles estão, alguns estão na metade, alguns estão sendo editados. Hum? Quase 80 livros, a maioria é em Bengali, Maharaj escreveu. Eu escrevi até artigos em sânscrito, ele escreveu. O que foi publicado, o que não foi publicado, o que está para ser publicado. Aproximadamente são quase 80 livros. E esse é o plano de Nityananda. E hoje eu realizo e, e, e dou rezada. Então, se eles me expulsaram desses lugares porque eles não queriam ouvir o meu Harikata, isso foi a bênção de Nityananda. Porque eu consegui também me dedicar totalmente aos pés de lótus de Nityananda. E o que está acontecendo hoje é, acontece pela misericórdia dos Vaishnavas. Eu não tenho nada a ver com isso. Qualquer tipo de coisa ruim que aconteceu comigo, qualquer obstáculo que eu atravessei, que eu por que, que eles me colocaram para fora? Ou por que, que eles venderam a, a, a, a biblioteca que me doaram? Hã? Hoje em dia eu penso que é totalmente positivo, todas as mentiras que eu ouvi, as coisas que eles prometeram, que eu ia abrir uma, quando eu levei os livros que eu recebi de doação de Shambhava uh, e levei ao templo, uh, eles disseram, sim, vem, abra sua biblioteca aqui. E eu levei os livros até lá, o, Bhagavata, o Bhagavatam está aqui aberto. Se eu falar mentira, eu posso morrer. Quando eu levei os livros lá, eles me expulsaram com um Gunda, com um bandido, com um segurança. Eu posso acreditar que isso tenha acontecido? Eu sou capaz de acreditar num materialista, mas eu não acredito nos falsos Vaishnavas. Deixa que eles trapassem o mundo inteiro em nome da pregação. E vamos ver o que a gente consegue fazer pela ajuda de Nityananda, o que eu consigo fazer pela ajuda de Nityananda. As pessoas estão pulando dentro do fogo, eles não querem ouvir a verdade. Né? Eles ouvem Harikata, o Harikata que as pessoas ouvem por aí é como uma espécie de luxúria passiva, eles querem ouvir coisas prazerosas, isso é, isso é luxúria, não é Harikata, ouvir coisas suaves e lindas, é uma forma de luxúria, sutil, como Gurag Das Babaji Maharaj. Uma vez falaram para ele, olha, eu estou ouvindo Harikata lá em Navadwip. é lindo o Harikata que eles dão lá, os, os, os saniásis lá falam de maneira muito, si, muito docemente e Gurag Das Babaji Maharaj fala, não vá lá, isso não é um Harikata, falar coisas doces, isso não é Harikata, Isso é, harikata. Isso é, harikata. Isso é isso é uma forma de coletar dinheiro, dinheiro. Eles estão gritando dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, ao pronunciar só as coisas suaves e doces. Ah, todo mundo gosta de lá, as pessoas sentem prema, rolam no chão. Não, isso é maia, isso é luxúria passiva. Ouvindo os tópicos Girada e Govinda, eles acham que eles, o desejo sexual que eles têm é igual o de Irada Krishna. Então eles se sentem justificados em deseja, ter desejos materiais. Guragichuradas Babaji Maharaj disse, o lugar onde esses falsos Vaishnavas estão falando, você devia pegar 20 eh, pés de terra, te jogar fora e pegar areia do Ganges e colocar ali para purificar esse lugar. Não vá lá. Esse era o humor de das Babaji Maharaj. Eles podem trapacear o mundo inteiro, mas eles não podem ser punidos. Eles acham que não podem ser punidos, mas a vida é muito curta. Eles vão viver mais 20 anos, mais 10 anos, e mais cedo ou mais tarde, se eles estão manipulando os Vedas, manipulando as pessoas, eles irão nascer no inferno, nos planetas infernais. E qualquer obstáculo que eu tenha passado hoje em, até hoje, eu vejo que foi uma contribuição no caminho do meu Haribadjana. Então, mesmo como aquele, aquele ser demoníaco, aquele homem demoníaco que veio até a Goshala, que um dia disse para mim que eu era igual a Deus, né? e depois ele quis roubar a minha Goshala, e agora ele está dizendo para mim que está perdendo tudo. E essa é a devoção das pessoas? as pessoas vêm e falam vai lá, agrida o, Va o Vaishnava não deixe que ele fale Harikata as pessoas controladas por Maya agridem os devotos puros ofendem os devotos puros é, acusam os devotos puros de, de coisas absurdas e se Shambhava está falando Harikata, ele está dizendo o primeiro ponto Está escrito no Bhagavatam. Então, que é o primeiro ponto? Qual é o primeiro critério? Eu vou perder tudo se eu falar a verdade. Eu não posso ter inveja. As pessoas, porém, têm inveja de que tem coragem de falar o conhecimento, assim como ele é, e elas querem derrubá-lo. Tinha uma vez um grande grupo de Bhakti Vaibhavpurigossanarajim, mas esse grupo caiu. E você vai ver que tipo de, de destino eles vão receber, que fruto do karma eles vão receber porque Vakti Vaibhav Puri Gossamara era um devoto puríssimo ele nunca mentiu sobre nada ele me amava muito mas as pessoas querem é, elas quebram esse fluxo do conhecimento do Vaishnava Puro manipulam o que ele deixa e se perdem dentro desse universo material é, esse arranjo é feito por maia que bom assim eles vão se perder que aconteça o que eles querem, então. Cannot, Mas Prabhupada cannot, adapt, Bhakti Danta dizia, nós não podemos so fazer de modo of, que você receba, faith. que as pessoas que I agem think. dessa maneira recebam uma gota de Bhakti, porque é impossível. Como um ratão, não Rat faith, faith. Então, os falsos pode cortar todos. não deixam Aqui, que você desenvolva nenhuma não One drop of ah, e é por isso que eles vão dizer: não ouça o sábio. Eles não suportam que você, que você desenvolva nenhuma gota de bhakti, porque eles ficam proibindo você: não vai ouvir o sábio, não vai ouvir o sábio. Eles acusam o sábio de ser falso. Os falsos Vaishnavas acusam o sábio de ser falso. Da mesma maneira que um rato não pode escrever um livro, um falso Vaishnava não pode dar Harikata. Então. Uh, nós já falamos que o humor do Paramahamsa é aprender de tudo, inclusive de ser acusado pelas pessoas, de ser atacado pelos falsos Vaishnavas. Então vamos voltar a este Paramahamsa, uh, que Krishna cita na, na, no diálogo dele com Udhava, que vai apontar para 24 gurus, então, ele vai citar todos esses gurus, a terra, o vento, o espaço, como diz esse verso em sânscrito. Então, você precisa ajustar a sua língua. Se você não, não pronuncia de maneira perfeita o significado, pode variar. Cuidado. Então, o que, que ele diz? Esse é a Vaduta que responde para Yadu Maharaj sobre seus gurus, sobre como ele alcança equilíbrio perfeito, consciência plena. Como eu vou acessar diferentes gurus e, como resultado, hoje eu estou lendo minha vida muito lentamente, muito bom. Agora eu vou falar ku all your guru ku all your guru prithvi to então, quem são os seus gurus kasama apo agni chandra marvi kapato ajag rahau sindhu patango madukridgaja maduha hari naminah bingala kururo arbhaka kumari sarakri então todos esses pontos, todas essas manifestações, o fogo, a água, a lua, o sol, a prisão, de um, não, não é a prisão, desculpe novamente, é um pássaro, um determinado tipo de inseto que pula no fogo, a mariposa, todos esses, as abelhas que fazem mel. E aquelas e outras outros tipos de abelha que roubam o mel também Todos esses insetos São considerados por esse Paramahamsa Parte dos seus gurus E ele vai explicar por que as abelhas coletam mel por anos, elas fazem colmeias gigantescas e você vai lá na fração de segundos e vai lá e rouba tudo, essa é a condição dos materialistas, dos usurpadores. Então, essas abelhas que fazem mel e as abelhas que roubam o mel, outro tipo de abelha que rouba mel, das abelhas que realmente produzem mel, também são gurus. Então, ele fala também que uma prostituta que se tornou uma devota, uma Vaishnavi elevada, também foi sua guru. De um menininho ele também aprendeu muita coisa como um guru de uma menina virgem, de uma kumari. Ele vai explicar tudo isso. Uma menina que nunca tinha se casado, que era muito pura. um caçador, uma cobra, uma, uma aranha. Não é um inseto especial, todos eles são meus gurus, disse esse para a Jado Maharaj. Ele menciona 24 diferentes tipos de gurus, através dos quais ele aprende algo sobre o Senhor Supremo e o que eu vou aprender deles eu vou dizer agora, diz esse Avaduta Explicar um por um, com a atenção concentrada. Um Harikatha deste mês de Kartika ah, que está sendo pronunciado aqui, já é suficiente para liberar você das ilusões materiais e te dar os pés de lautos da Nityananda. Então, preste atenção. shiksha vritti bhirete yasam Anos shiksham mihat manaha, ete, ete, ete, todos esses professores em sânscrito, estes, por ter tomado abrigo no que eles ensinam, nesses 24 gurus, eu alcancei esse nível de consciência e, por isso, eu posso viver uma vida totalmente pacífica, sem tensão alguma. É impossível que a tensão se manifeste nas nossas vidas. Porém, o devoto não fica tenso diante desses obstáculos, dessas coisas. Ele não sente essa tensão que se manifesta mesmo assim. Então, com isso, Maharaj quer dizer que não é que a vida fica perfeita. É a reação do devoto que é perfeita. Então, Yato quer dizer então. portanto oh, that, you know. então speaking purusha jadu eu aprendi Diferentes ensinamentos e o que eu aprendi, com que olhar eu aprendi, com que ponto de vista eu aprendi deles. Cada um de vocês tem uma visão das coisas, um ponto de vista, não Todo mundo tem um ponto de vista. Cada um que está aqui tem um ponto de vista, não tem? Mesmo um gato tem um ponto de vista. O cachorro tem o ponto de vista dele, o crocodilo, o tigre, o urso, cada um deles tem um, uma visão, um ponto de vista, uma maneira de olhar a realidade, um prisma, porque eles têm olhos, mas o seu darshan pode ser especial porque você está sendo suportado pelo tatuagyan. O tigre não vai conseguir alcançar essa mesma ajuda do conhecimento eterno, do tatuagyan, da verdade absoluta. Toda criatura tem um ponto de vista, mas aqueles que são suportados pelo tatuagyan, você vai receber o suporte de tatuagyan. Então, um tigre, quando olha para você, um tigre vê você na floresta fala, ah, esse é meu alimento. Ele ataca você, porque ele vê em você um alimento, se você estiver sozinho numa floresta, o tigre vem e come você, devora você. Muitas pessoas na Bengala foram atacadas por tigres, mas quando eu vejo vocês, eu posso imaginar que vocês sejam minhas mães, que vocês estejam me abençoando. Quando eu vejo as matajis, eu penso que elas são Radharani. Eu não penso que, ela, que eu vou atacar vocês. Eu penso que vocês foram enviados por Krishna e por Adha. Então, a sua visão pode mudar. A visão dele é diferente da sua visão. A visão é diferente da visão dela. A visão dela é diferente da sua visão, da visão dele. E para reconciliar todas essas visões com a visão de Chaitanya Mahaprabhu é o Bhajana. O sucesso do Bhajana é reconciliar o nosso olhar, o nosso ponto de vista, harmonizar o nosso ponto de vista com o olhar do Guru. Isso é o sucesso espiritual. É fácil. O dia que eu consigo reconciliar a minha olhar, com o olhar de Gurudeva então eu alcancei o poder espiritual eu posso ver o que é o que assim como as coisas são eu posso enxergar então não tenho mais problemas a visão está retificada se a visão está retificada você alcança o sida você alcançou o poder espiritual então sem o guru Ninguém pode atravessar o mundo material. Você pode dizer, ah, eu tomei Diksha deste, daquele. Isso não adianta. Se você realmente tomou abrigo no Guru, por que, que você não teria resultados, então? Se você recebeu essas dikshas, etc., onde está o seu poder espiritual? Você precisa realmente se render totalmente não fazer o processo cheio de defeitos. Então, Ouça o Harikata e retifique o seu comportamento. Então, dessa maneira, a, na verdade, o Avaduta responde para Jado. Hum, nusha, tak, tathha, purushabhagra, o Nusik Yataba Nusa o que você aprendeu da terra, nós não sabemos o que é aprender da terra. Vamos aprender da terra então. As pessoas materialistas são como animais que atacam a terra, eles atacam as pedras para fazer prédios, eles fazem bombas, jogam no chão você não vai, não vai se perguntar como minha mãe está sentindo dor ao ser depredada dessa maneira as pessoas arrancam plantas escavam é, furam a terra os cientistas são ainda piores eles fazem testes atômicos embaixo da terra mas eles não pensam minha mãe talvez sinta dor não faça isso eles vão amarrar vão fazer Prédios de 120 andares, 150 andares, fincados na terra. Ah, eles têm dinheiro, eles fazem o que eles querem. Até a nuvem passa pelo prédio. O que, que eles querem com isso? O, que, que, eles com isso? o que, que eles querem receber com isso? Qual é o objetivo de fazer isso? Vaidade? Um cachorro louco pode morder uma pessoa e outra. O que você pode fazer? Por que essas pessoas mordem a terra dessa maneira? Construindo coisas sem sentido. Qual é o seu objetivo? Eles não têm? Ah, eles fazem. Tanta coisa as pessoas fazem, não? Né? Querem fazer mísseis que daqui eles lancem um míssil o míssil voa, voa, voa, voa e cai nos Estados Unidos. Eles calculam. E de um lugar o míssil vai, atravessa a terra e chega do outro lado. Como no Ramayana no Mahabharata. Dasarat Maharaj lança uma flecha. Dasarata. Está escrito no, no, no, no, no Ramayana ainda era mais sofisticado, sofisticado do que hoje. Dasarata é o pai de Rama. Ele lança uma flecha como um míssil. E esse míssil encontra a vibração sonora e ataca através do som. Ele rastreia através do som. E Dasarata Maharaj Vem até o lugar e fala: oh, meu, Deus, oh, meu Deus, eu matei um menino Brahmana. Por que, que eu soltei essa flecha? Porque Dasarat Maharaj pensou que tivesse um, um, uma corça ali bebendo água. e a flecha dele consegue rastrear a, o alvo através do som e da chora ah não, não é o pai de Rama ele tem o mesmo nome ele é filho de um muni ah não, não, não perdão, perdão o menino é filho do, do Brahmana, né? e ele vai da Zarataraj, o rei vai diante do, do, do Muni e fala, eu cometi um erro tremendo, eu matei seu filho, que? Você matou meu filho, diz o Brahmana, né? eu sou cego, não posso ver nada, você também vai morrer, então ele diz. Eu vou sentir uma, uma, uma dor horrível porque eu perdi meu filho. E você vai perder a sua vida. Ele dá uma maldição para o rei. E Sarata Maharaj vai perder a vida. Quando, Rama, quando ele perde o filho, quando o Rama vai para a floresta. Então isso acontece pela maldição de um sado. Né? O sado perde o filho e ele diz, você também vai morrer quando seu filho te abandonar. E é o que acontece com o pai de Irama, né? faz parte do passatempo de Christi, de, de, de, do príncipe Ramachandra, esse avatar de Krishna. Mas se você tem um objetivo uh, espiritual saudável, real na sua vida, você pode alcançá-lo, ao invés de querer construir prédios que vão para lugar nenhum. E essas pessoas demoníacas atacam a terra, atacam a terra. Perfuram, perfuram, perfuram. E a Terra nem se lamenta. Testes nucleares. Eles estouram as bombas no chão, em cima da Terra, sem consideração alguma. Quando uma uma bomba atômica foi atirada no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, Einstein teve vontade de se suicidar. Eu quis revelar o mistério dos átomos, do espaço e não queria chegar nesse, nesse nível. Não era esse o meu objetivo, matar as pessoas. Da mesma maneira, as pessoas que tomam abrigo nos Vaishnavas recebem esse poder, é um poder tão forte quanto da bomba atômica, mas aqueles que vão extrair o guru, que vão iludir as pessoas, que vão dizer que já são elevados e vão ensinar as pessoas a não ouvir o devoto puro, eles fazem o mesmo crime que esses que pegam a tecnologia e usam para matar milhões de pessoas. Eu sinto muita dor em relação a tudo isso. Que pessoas inocentes, que não têm ideia sobre a cultura védica, a gente poderia ajudá-las a levantar, enquanto os falsos Vaishnavas atiram neles, no peito deles. Essa é a pregação. Ajudar as pessoas a ir a, a, a, a encarnar novamente nos patalas, isso é pregação. Eu posso provar para você que a mãe terra chora. Mas onde há o templo, onde há o Harikata tá verdadeiro, nós a primeira coisa que nós fazemos, nós pedimos perdão para a terra. Eu vou ter que fazer um, um templo, você vai sentir dor, me perdoe. Mas é em nome do serviço do Senhor. Nós pedimos perdão. A primeira coisa que os Vaishnavas puros fazem, quando constroem alguma coisa, é pedir perdão para a terra. to hear with full attention. to digest. that if somebody to ask some question, you can give answer.